A convidada de hoje é a Tica. Oi, Tica. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tica, valeu, brigadão. É... Desculpa, eu, eu, eu, talvez eu tenha insistido bastante com você. Você estava cheio <risos> de afazeres. Né? Eu sei que teve programação Dia das Mães aí também, que a gente teve que se, se adaptar né? para conseguir. <risos> Mas é, acabou rolando, enfim, hoje. Obrigado mesmo por ter aceito aí o convite. Obrigadão é, mesmo, vai ser um papo informal aí nessa próxima uma hora A gente vai falar um pouco da sua trajetória uhum. Antes de começar, só vou ler um pouco o seu perfil aqui para apresentar você para o nosso público, para quem não conhece a Tica É o número artístico da Ana Carolina Mezaros, paulistana Que hoje atua em Piracicaba, começou na cena em 2002 Com a ajuda de amigas que resolveram formar um grupo de grafiteiras a partir dali, conheceu outros artistas e foi desenvolvendo seus trabalhos. Suas inspirações são desenhos animados, ilustrações de livros e design. Já teve trabalhos expostos em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Nova York, Los Angeles, Washington, Anápolis, Londres e Paris. Correto? Correto. Um breve resuminho, é só para a gente começar. É, Tica, a nossa conversa não vai ser cronológica, tá? A gente vai falar futuro, passado, presente, mil coisas aqui é, E antes da gente começar, eu queria te perguntar como você está nessa pandemia aí Nesses últimos, enfim, últimos mais de 12 meses já de que a gente está em quarentena Queria que você falasse um pouco como tem sido para você enquanto artista Enquanto pessoa física também, enquanto mãe, é... Como que é essa vida? Como como foi essa mudança para você? O que te afetou na vida pessoal e na vida artística também? que aqui caindo cadeira? Por favor, segura ela. Não tem jeito. Eu até achei que eu ia conseguir uma ajuda com ela hoje, mas acabou não rolando. É... Ah, a gente ela participa junto, não tem problema. Ela vai ficar queimando do lado, porque. Você fala desde a hora que acorda até a hora que deita, gente. É. Então, essa foi a principal coisa para se acostumar, né? Nesse período que era não ter nem um minutinho de paz, né? É o dia inteiro com a criança correndo atrás e falando e chorando. Então, é, foi um grande desafio, ainda está sendo. A gente não vê a hora de voltar à creche. Mas também é o que acaba animando, né? Eu acho que aqui em casa, no começo da pandemia, meu marido trabalha com flores. Ele é engenheiro agrônomo e ele tinha um contato muito próximo com os sítios e o pessoal estava ajudando flor fora, tomando um prejuízo enorme. E aí meu marido resolveu começar a vender flor. Eu acabei me envolvendo para ajudar também. Acabei fazendo um curso de, de, de, de ah. florista nesse tempo. E acabei começando a trabalhar com isso também. Então a gente teve um ano super editado, porque aqui, principalmente hoje, na né, quarta, quinta e sexta-feira, eu trabalho assim, coisa de 14 horas seguidas nas flores. Então isso acaba distraindo a gente também. Então acabou sendo um, uma coisa. Eu acabei não tendo um osso criativo ligado à arte, porque, principalmente com criança pequena, é muito difícil você conseguir pintar com ela do lado. É uma missão quase impossível, porque ela vai mexer nas tintas, ela vai bagunçar tudo, ela vai acabar ficando nervosa, as coisas não vão andar. A gente, Eu até tentei incorporar ela numa pintura aqui já, mas é muito difícil, é muito difícil. Então... Talvez essa coisa de pintar em casa é, com, com ela ainda não dá certo. Então, então foi uma outra acabou, acabou que então a sua produção artística é, ficou meio prejudicada, então, com a, com a pandemia, imagino eu, né? Não, eu ainda consegui pintar alguma coisa na rua nesse meio tempo, mas a gente também. A gente segue bem a questão do isolamento aqui. A gente evita qualquer pessoa. A gente também não conhece tanta gente escava e também acaba ajudando. Não é uma coisa tão tentadora não receber visitas porque a gente conhece pouca gente. Mas a gente evita sair também, né? Se expor de qualquer jeito, até pelo fato de eu ser asmática. Então, a gente tem uma preocupação grande com isso. É, temos que nos cuidar, é o que, é o que resta pra gente fazer nesse momento antes, antes da vacina, né? É, mas eu imagino que você deva estar com uma vontade maluca de, de pintar, né? Você falou que até fez alguns trabalhos aí durante a pandemia, mas acho que não o suficiente. Então... É... Sim, então, eu, eu não vejo... Fecho... A gente está. Eu tô, inclusive, para mudar de casa uma casa bem menor, mais tranquila, que eu consiga me organizar, até para ter uma produção que seja de tela. Porque nesse tempo também a gente vai fervendo a mente com um monte de coisa, né? É, o, o ato da pintura, ele está parado, mas o ato da criação, né da inspiração, não. Então, tem um monte de coisa guardada para acontecer. Então, assim que, que for possível, que não vai faltar a ideia. E deixa eu te perguntar, você está melhor de saúde também, né? Não quero. Ah, sim, sim. Tô, eu ainda estou, né? Eu estou com essa aparência aqui ainda meio pintada. A gente foge de tempo da Covid e eu acabei pegando dengue. Aqui em Puguescava tá tá pesada a questão da dengue também. A minha filha teve há dois meses atrás. E agora foi minha vez. Eu acabei indo pro hospital antes de ontem. Vem cá, vem cá. Mostra ela aí pro povo É, e até tchauzinha Que fofo. Muito bonitinha Ah, mas que bom que você tá bem agora e Ela tá bem também Acho que é, isso é mais, você, mais importante Tem mais um, dois dias só do segundo mas... mas é É um negócio do também oh, A gente tá pulando lá Tem um monte de gente assistindo a Hum, Dá. <risos> Bonitinho. É, deixa eu te perguntar, entrando já na, na nossa pauta, né? você falou de, desse trabalho, é um trabalho recente que vocês têm feito com flores, né? É, eu acho é, se você me falasse que é um trabalho que você fazia já há anos, eu ia até acreditar, porque acho que a, as cores e flores têm muito a ver com o seu... Com a, com a estética do seu trabalho né o seu trabalho é muito colorido acho que tem uma tem um, uns tons ali que que cabem super assim isso já tem fervilhado alguma coisa na sua cabeça aí para incorporar isso no, no, no seu trabalho com certeza, conhecer assim o, o que eu conheci de flores nesse ano foi um negócio incrível né porque eu fui do, de não entender praticamente nada por coincidência no começo do ano passado, eu fiz um trabalho na cooperativa de flores que meu marido trabalha, fiz uma pintura. E aí, então, eu tinha estudado um pouco das flores para pintar lá. É um trabalho que eu gosto muito. Inclusive, é. foi um trabalho que eu caí da escada, lá desbloqueei o ombro. Mas tirando isso foi um trabalho super legal de fazer. Porque aí eu, eu tive acesso a várias fotos de flor, pude me inspirar em cada uma, né? Como tem esse, tinha um aspecto mais técnico, né? E agora, nesse um ano, eu conheci assim, flores que eu nem imaginava, né? E estou nesse processo também de como combinar flores, cores. Eu acho que isso vai repetir diretamente no meu trabalho também. Que legal. É, ó, o Sérgio. Deixa eu... Gente, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, façam perguntas por aqui. É, os, calma aí que eu estou tentando ler aqui Estou apanhando um pouco do meu dedinho gordo O Sérgio está falando se ele, ele quer divulgar os trabalhos da Tica Se você autoriza ele a divulgar os seus trabalhos Acho que ele tem um, ele tem um trabalho de guia Guia turístico tá, Legal, por favor, eu agradeço Legal, Tica, vamos falar um pouco então Da sua trajetória, né é, Ele falou que hoje ele vai fazer um passeio virtual vai, Já fica... Essa, essa dica aqui, para quem quiser acompanhar é, ele aí. É, Tica, vamos falar um pouco do, do seu começo, né? Você começou em 2002 com a ajuda de, uma, de umas amigas, né? Vocês formaram um grupo de grafiteiras. É... Foi, seu, foi seu primeiro, o seu primeiro contato com o grafite? Como foi? Foi, eu, eu ia engraçado porque... É, é eu, hoje, tudo não sei, virou mais, é um pouco mais comum o grafite. Mas na época... É, sabe como você... Eu, eu, Nasceu a ideia do grafite, mas não é que eu tinha reparado nos grafites na cidade, eu nunca tinha nem reparado. Então, é, era outro tipo de informação que a gente tinha. Eu não sei também o quanto... Hoje em dia eu acho que tem mais informação, mas eu também acho porque eu estou inserida já no grafite, então para mim é mais natural. Mas é, era uma coisa que nem eu sabia o que estava fazendo. Era mais... Foi bem... Meio uma ideia de brincadeira com as amigas, elas nunca chegaram a começar, inclusive. E na mesma época eu, tinha estudado, eu estudei com a Miss, no primeiro colegial. E aí eu estava no segundo colegial, quando eu moro, né? nasceu essa ideia com as outras garotas que estudavam comigo, e na época a Miss conheceu nove. E aí, aí eu só estava com aqueles desenhos voltados a grafite, quando eu conheci ele também, a gente foi pintar. Aí ela começou a pintar também, aí ela foi parcerona, ainda é minha parcerona até hoje. Mas é o que? O... Quais eram as suas referências de desenho na época? Né? Eu imagino que você desenhava antes cadernos, esse tipo de coisa, não né? é isso? Sim, sim. Então, quando eu comecei a pensar em grafite, é. Assim não. É, tinha a, a, a, a referência do Carrie Fitch é essa coisa bem hip hop, né? Bem. bem é, então, sei lá, tinha uma personagenzinha palito, uma personagenzinha, uma bonequinha com a calça larga, e, e fazia letra. Eu, fiquei, eu devo ter ficado um ano fazendo letra, uma coisa horrorosa, porque eu nunca levei oh, jeito de fazer que letra. Tinha... E tinha essa coisa também de que me disse, você tem que fazer o good style. E aí eu fui tentar fazer o good style. E a gente olha e fala: Gente, faz um bando de minhoca, porque o talento sempre foi zero para fazer letra. E, então eu fiquei mais de um ano só fazendo coisas terríveis. Acho que é normal, né? No começo você tem que achar um pouco a sua voz ali, o seu estilo, né? Ah, sim, é. é. é na Mas... verdade, eu fiquei bem assim, fazendo coisas terríveis. Mas assim, o primeiro ano foi, foi bem duro. E quando foi que você olhou o seu trabalho e você falou assim, que achei um estilo aqui, vou seguir por ele. Você assim, lembra quando foi essa virada para você? Ah, eu não sei, porque eu fui mudando muito aos poucos. Então eu tive várias viradas e... Inclusive, a última, para mim, foi quando ela nasceu, né? que a gente também tem esse momento agora, que é um momento também, né, um momento político, no geral, no um mundo bem delicado nos últimos anos, e que, que ficou um pouco inevitável se expressar também pela por forma de arte de, de algumas situações também políticas. Então eu acabei mudando a minha forma de criação bastante, mudando a temática do trabalho, também vem uma coisa que, que a maternidade me despertou muito, que era essa vontade de, de, de, de expressar o que não estava certo, o que eu achava que estava errado, de, de questionar algumas coisas, então acho que foi a minha última virada agora, deve ter uns quatro anos. As quatro anos me parece, gente, tudo isso. Quatro anos já. É, eu ia te perguntar também do é, são personagens que você trabalha, né? Você acaba se baseando um pouco na sua vida também, ou são pessoas que você conhece? É, é mais ou menos. Né? Na verdade, eu tenho muito. Eu usei muito como inspiração. Sempre. É, eu gosto muito é, do, do, desse aspecto. Que não necessariamente é característica infantil, mas que, que, que dá um aspecto meio doce para o personagem, sabe? Que tem um ar de inocência, mas é, sempre também tá procuramos fazer aquela coisa assim, ah, é um personagem infantil sorrindo, tipo, uma coisa muito porfã mas que tenha um, um, um contraponto ali, né, de, de expressão, às vezes tem porque é um personagem que tem uma doçura, que ele tem uma certa melancolia, né? É, o seu trabalho, é, é, é, eu acho que ele, é, acho que tem muito grafite que você vê que, enfim, acho que te impacta de uma forma, às vezes é um impacto que você fala assim, que caramba, tipo é, mostra um pouco da dureza da cidade. O seu trabalho ele, ele traz uma leveza para a cidade, na verdade. É, ele acaba dando é, esse negócio de trazer cor para uma cidade cinza. Acho que o seu trabalho hum. que traz uma cor e traz uma alegria. Ele também acho que traz um é quase uma inocência do, do que é transmitida pelos personagens. Assim, acho isso muito interessante. É, bem, bem, bem mágica, sabe? Essa coisa de tentar passar um portal mesmo, sabe? Como se, quando você está na frente de um muro, você pudesse participar daquele mundo. Né? Um, se, se transportar para outro lugar, muito mais bonito. E, é uma coisa que eu tenho na vida. Eu sou meio bobona com essas coisas mesmo. Eu sou aquela pessoa que adora fantasia, que adora roupa colorida, que adora purpurina, sabe? É, eu, eu gosto muito de... É, de transformar o, a, a vida, né? de forma geral, numa, numa grande, uma grande festa, uma coisa um pouco mais mágica, sabe? Que a gente possa tirar um pouco dessa dureza né? da vida, da, e, e, e romantizar, e alegrar. E eu sou uma fofarrona também, então tem <risos> tem como fugir muito disso. Você já, já é, quando você cria, é, ou depois, de você começar a criar isso daí, você já imaginou também uma mitologia para esse, esse mundo que você acaba criando? É, não, não, não, não, não. É, eu, eu demorei muito tempo e cada dia eu também vou entendendo melhor. Eu, eu acho que ah, as expressões, às vezes, elas são tão inconscientes. Que... e elas também vão mudando, porque ela está completamente vinculada ao meu estilo de vida. Então, às vezes, quando eu estou conseguindo entender por que, que eu faço esse trabalho, eu passei anos para entender que eu gostava de, de uma coisa fantasiosa mesmo. Então, parece que quando eu estou conseguindo explicar o meu trabalho direitinho, ele já mudou. Mas uma hora a gente se alcança. Ah, eu acho sou... eu... Eu, apesar de você falar que você vai mudando, se você, enfim, analisando um pouco do seu trabalho, assim, dá, dá para entender uma unidade dele, por mais que tenha diferenças de trabalhos mais recentes e tal, ele, ele tem um universo ali que você identifica, né, você olha assim e fala, cara, isso é um Sim. trabalho da Tica, né, eu acho que isso, para um artista isso daí eu acho que é o, é, é o mais difícil de alcançar, né, eu acho que não é nem a técnica, não é nem nada, é achar um estilo e falar assim, cara, nesse estilo eu me encontrei, eu consigo ser reconhecido por ele, né? Eu acho que. E, e, e me parece que você tem isso há muito tempo. Assim. Por mais que você siga evoluindo, né? Tipo, é, é, colocando coisas novas, me parece que essa questão do estilo foi está muito bem resolvida. Assim. Ah, é, mas acho que é porque tem isso, é, um, é uma criação. Ela é muito. ela é tão interna e inconsciente. É, mas também é uma expressão tão, tão sincera minha, de, de sentimentos meus, de, de vivências minhas, que é, qualquer coisa que eu forçasse para sair disso, não, não retrataria a, a, com verdade, né? Aquilo que, que precisa, que eu quero expressar, né? Para nem querer, eu não sei, é um negócio meio inevitável, né? mais que eu quiser fazer outra coisa, eu não consigo. Pegando um pouco dessa, do gancho com essa parte lúdica, né? essa parte é, mais, digamos assim, do universo infantil do seu desenho, é, você lembra quais. A primeira vez que você teve contato com arte, a primeira vez que você começou a desenhar, assim, quais eram as suas referências, imagino eu, que na infância? Ah, sim, eu, eu, eu desenho desde pequena. É, meu pai vem de uma família de artistas também, né? E. e... Mas eu também não me lembro de muito contato com isso, mas de alguma forma a gente absorve, né? A gente não tem memória para lembrar de tudo, mas, mas o, o nosso corpo vai absorvendo tudo. A minha mãe também sempre desenhou, ela era pedagoga, então eu acho que eu tive bastante referência para brincar disso, sabe? Então eu lembro que quando eu era bem nova, eu gostava de desenhar retratos, sabe? Desenhava para os galera que estudavam comigo. É, tive uma fase de fazer umas histórias em quadrinhos. E gostava de fazer desenho para outras crianças pintarem, sabe? Sempre foi presente para mim o desenho. É, aqui, aqui fala que tem a de desenho animado, é muito importante para você assim, também. Isso, isso é desde sempre ou é uma coisa que você foi absorver depois? É, não, desde sempre. Eu... É para mim, essa, a, a referência para mim era, por exemplo. É, hoje em dia tem um, um monte de desenhos animados super legais super para diferente. Eu cresci vendo, sei lá, as princesas da Disney. Mas é, era uma grande referência ainda, principalmente, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Para mim, até hoje, é um negócio. É, é o eu bom, ia, mundo é, eu ia falar que isso, é isso, assim, isso, isso, isso, trans, isso transparece bastante. Eu ia citar a Alice aqui. <risos> Exato. É, mas acho que tá, tá acho que nem, nem, acho que assim tem as, as ilustrações da, da Disney, vai, da, da Alice que é o que a gente conhece mais, até o, as ilustrações, eu diria que parece mais até as, as ilustrações antigas do livro mesmo. Sim, sim. Tem um, é um pouco de, das dimensões das coisas. Acho que isso é é, é é bem visível. E tem uma outra coisa que me parece bastante também, que é aquele livro onde vivem os monstros, que eu imagino que seja uma referência para você também. Como, desculpa? É, é... É, chama Onde Vivem os Monstros. Ah, eu adoro, gente. É, eu, esse é... Eu, eu vou mandar fazer uma coroa também para ela. <risos> eu acho mágico aquilo. É, eu, acho que isso é, eu, eu acho que tem muito a ver, assim, e aí já pegando esse gancho também. Você nunca foi chamada para fazer alguma ilustração infantil ou de um, de um livro de fantasia? Não, pior que não. Eu morro de vontade, porque acho que tem muito, tem muito a ver. É, ia ser muito legal poder ilustrar uma história, de repente, nova, né? Que, é, que pudesse explorar um pouco de personagem, porque eu, eu, não sou, eu não sou boa em criar histórias, né? Mas, por isso, meus personagens, se a gente perguntar se tem um nome, se ele tem uma história, mas não, porque ele não é um personagem, porque eu não consigo criar um personagem, né? Eu consigo, eu até faço eles sempre meio diferentes também, porque eles não são a mesma pessoa. Eles não têm nome, eles não têm uma característica. De repente, trabalhar com uma história de um livro é super legal para poder criar mesmo e, e, e a fundo num personagem, né? É, eu vou, talvez pegar, eu, eu dei essas duas referências que são referências para você também, né? Acho que do onde vive os monstros de Alice. Vira e mexe tem reedições desses livros aí. Acho que inclusive o Alice está em domínio público, né? Qualquer um pode ah, é, reimprimir, -re né? Então pode ser um projeto legal aí. Talvez. Tá eu, eu apoiaria um projeto desse assim. Super. Adorei eu ver assim. Uma capa de livro uma vez que que é até uma história bem legal. É que que é um livro que eu li, é, um, é um livro de adolescente assim. Mas é, eu criei uma personagem, foi super legal, e a editora não aprovou a capa do meu livro, foi super triste, mas Sabe. eu adorei feito Mas falaram por quê? Que não aprovaram? Ah, não, não, não ficou muito, muito claro para mim. Eu, eu sei que eu vou lançar o livro com três capas diferentes, com três artistas diferentes, e o meu acabou não entrando. Aí só. Você se acharam muito poluído. <risos> mas eu vou deixar no meu radar o seu nome aqui. Se tiver alguma coisa nesse sentido, acho que é super a ver realmente. Acho o seu trabalho é bem cabe muito bem nisso daí. É, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então. A gente falou do, em 2002, né, que você se juntou com essas amigas que acabou que só você acabou vingando aí da, dessa turma. Era é grupo, sim, aí eu comecei a tentar com a Miss e a Miss pinta até hoje. Aí a gente continuou depois, em 2006, a gente teve vários encontros, de, na verdade, de mulheres no começo. Porque eu também frequentava aprendiz, na época eu conhecia a Pan, tinha a Nia, a Matiz, a Iá. Então ali a gente era um grupinho, muito moleconas, eu não consigo... Pra mim, 20 anos, parece que foi ontem. <risos> Mas eu tinha um grupo já legal de meninas. Acho que foi em 2004 que a gente fez um primeiro encontro de meninas no evento da Pompeia, que foi super legal. É, na época, a Liro, que é de Porto Alegre, morava em São Paulo. Foi a Nina, tinha a Jana, a Pan, a Aline, a Miss. Olha o 9 aí. E... Nossa, acho que eram essas. E em 2006, a gente, eu me juntei com a Zela e com a Prima é, E aí a gente, foi uma época também que a gente começou a se reunir bastante entre as mulheres para pintar. E a gente, que era muito parecido em várias coisas, né? a Zela e a Prima a gente acabou montando as noturnas. Que depois também foi entrando mais a Yara, entrou a Miss, entrou... A Suzué, a Keila, E por último, então ali, a Fênix e as Naturnas já tinham praticamente acabado, que foi uma pena. Que, que também é uma parceiro até hoje aí, do Grafite. É, eu queria te perguntar isso daí: qual, qual que é a importância para você é, de, é, dessa irmandade das mulheres, né? Desse, de, de uma apoiar a outra, principalmente quando você está começando, né? Acho que. Isso deve ter sido bem fundamental, assim, para você dar os primeiros passos, né? Estar com um grupo de amigas. É, para mim, assim, história, eu, eu defendo muito meus amigos, sabe? Porque eu falo que eu conheço as melhores pessoas do mundo mesmo. Então, eu tenho ainda o mesmo grupo que eu comecei a pintar até hoje, a gente é muito próximo. É, no geral. Mas na época, principalmente, tinha um grande problema com, com as mulheres quando começaram a pintar, que era... É, elas namoravam com o grifteiro, e aí elas não podiam, depois que terminava não podiam pintar com mais ninguém, porque todo mundo era o brother do grifiteiro. E, e... que aí, escolher um mais... lado. É, exato. Porque a né, é é, fica sempre com uma posse, né? do, do, do é, é, da o, parte é o disco viável, é, que, é né? quem fica quem fica com o disco quando acaba o relacionamento tipo isso exato e só que depois também hoje em dia eu acho que essa não é mais uma questão mas tem uma outra importância que para mim também mudou muito quando quando começou a aparecer muita menina pintando Quanto mais gente mulher pintando tinha, com mais qualidade, mais a qualidade das outras aumentava, inclusive a minha. E isso porque quando você vê uma outra mulher pintando bem, você, é, você se sente capaz também de superar. Então, a gente naturalmente só cresce junta. É, a minha evolução. É, antes. É, antes de ter outras mulheres pintando, meu crescimento está todo ligado ao fato de ter mais mulheres pintando e mostrando para mim como que a gente é capaz, sabe? Então, é, mulher é foda, né? A gente cresce tudo, tudo em unidade. Então, é, e eu fico super feliz hoje, porque tudo que eu vejo, é, eu passei anos é, sempre é, é, o pessoal tinha uma, tem, às vezes, um discurso diferente comigo, porque começou a pintar faz tempo, ah, você sim é de verdade. Pelo amor de Deus, toda mulher que está pintando é de verdade. Isso aí, eu acho, nem me fala isso que eu fico morrendo de raiva, viu? Gente, é legal vir falar isso, eu acho uma bobagem imensa, tá? E, e sempre com esse discurso de duvidando, e hoje eu fico até com pena, porque é o que tem de maior quantidade na cidade, o que tem de mais inovador e o que eu vejo mais bonito são de mulheres. É, a gente tem a gente, a gente tem dado um espaço grande para mulheres a gente tem feito uma série já falando com, com as grafiteiras aqui de São Paulo, de, do Nordeste também te falou com uma com uma galera, com as mulheres com quem eu falo, muitas delas relatam coisas que você tem relatado aí, que tipo é, enfrentaram um, é uma barreira que existe do, que não existe só no grafite, né? Existe, é em, qual, em, em qualquer lugar, é, existe uma barreira de machismo, de, de cor, de, de várias coisas no, no, no país, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi quebrar essa barreira, né? Acho que quando você chega, acho que estar com mulheres deve ter te ajudado nisso aí. Mas é, a gente viu um relato que eu lembro recente de alguém, aqui, não lembro nem quem foi, que tipo, foram chamados para grafitar e daí pintaram uma parede, uma parede de rosa que era para as meninas pintarem e de azul para os meninos pintarem. Tipo assim, como se não, não, não se misturasse, como se tivesse uma, um, um degrau de separação ali. Eu queria que você contasse um pouco como que foi para vocês. É, é, é, porque é difícil. É, eu já ouvi muita gente falar que por que, é que tem eventos só de mulheres, se não tem eventos só de homens? A gente precisa saber é, é, que em alguns momentos é, existe uma igualdade, em outros momentos o grafite feminino ele precisa estar fechado entre eles, se entender, se construir e se compartilhar para ele poder... para ele poder construir a sua história melhor também. É, então... É, é, o quanto é importante, por exemplo, essa coisa da gente ser referência para a gente mesmo, né? Que é a gente ter como referência as outras mulheres, porque isso era uma possibilidade quando eu comecei a pintar, todo mundo não pintava. Agora a sua referência é a Nina, é, então só, só podia ser ela, né? Não, não podia ser outra coisa, só isso. Não que não fosse também, é, mas super admiração, mas que. Que diretamente, é, né, hoje em dia, é, tem muito mais possibilidades e é, e é tão bom isso. Então, é, a gente entender até que ponto que é legal é, fazer é, é, ser de igual para é igual e até que ponto que a gente tem que se reservar e se fechar também para conseguir crescer. Mas o é, que um, um, eu estou lembrando de um outro caso aqui, é, isso eu ia até te perguntar, né, o, vou dar dois exemplos aqui, o, o, acho que no seu trabalho, acho que, acho que talvez não, não tenha acontecido isso, mas eu, eu lembro quando eu falei, uma vez eu estava conversando com o Alex Senna, e o trabalho dele também é super, é, enfim, ele é um, é um trabalho mais leve, né, é um trabalho que mostra cenas de amor e tal, e ele falou que às vezes pensavam que o trabalho dele era feito por mulheres, já chegaram a, a perguntar isso, a, a confundirem, né? acharam que era uma, era uma mulher que fazia aquele, esse tipo de trabalho. E outro exemplo também que eu estou dando, de, eu não vou lembrar também quem foi que me falou agora, mas eram mulheres que fazem um trabalho super impressionante, e as pessoas falam assim, ah, isso daí só pode ser trabalho de um homem, como se a mulher não tivesse a capacidade de fazer isso daí. É, com você já aconteceu algo do tipo de não de acharem que era outra pessoa que fez, acharam que você não teria essa capacidade? Ah, é uma questão de escala porque eu sempre gostei de fazer coisa grande, então sim, mas meu trabalho é bem, bem feminino sempre. Já já já, já, já tô dando tamanho, já, já me fez pessoalmente falar ah, não é desse tamanho mesmo. <risos> Mas é, eu acho que o fato de ser uma mulher. Agora, eu já ouvi críticas, por exemplo, de mulheres, que. Né, uma coisa lamentável de falar o cantar, que é ridículo, que menina só fazia menininha, não sei o quê. E. Né, por que, que eu teria que forçar pintar um outro universo que não é o meu, né? Só para provar alguma coisa para alguém? Então. É... Qualquer, qualquer tipo de julgamento em questão do, de, desse periódico é, pode ser sempre equivocado. Não. Faz só mais uma parte das listas de conceitos pré-estabelecidos. Total, temos que, temos que lutar contra, não tem nem como. É, aqui fala que você expo, expôs lá fora também, você foi, você foi fazer exposição ou você foi pintar lá fora? É que eu fui, tem várias posições que as coisas foram, eu não fui, a maior parte. É, eu só fui para... A gente fez um projeto com, com a Urban Law Brasil, que é a Roberta Pardo, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que levou a gente em 2014, acho. A gente foi depois na Universidade de Washington. E aí a gente fez uma exposição em Anápolis também. E aí a gente foi, pintou, ficou, ficou lá uns 15 dias fazendo algumas coisas. Anápolis onde é que é? Porque eu vi Anápolis aqui, eu imaginei que era Goiás, não é? É, gente... é, é, um é, é do estado de Maryland, é perto de, é perto de Washington. E como e como foi para você essa experiência da, de esse reconhecimento internacional? Né? acho que tem um, deve ter um peso. Sim. Ah, foi, foi muito legal, assim, é. eu já tinha mandado o trabalho para fora e não tinha ido. Então, poder ir lá participar e tudo, é bem legal, porque é uma estrutura muito diferente da nossa, né? É, é, é, é, é, porque a arte tem um mercado diferente lá, né? Aqui a gente sabe que o mercado da arte, ele é muito exclusivo ainda, né? Enquanto lá, você vai a tela no banheiro das casas, né? aqui a gente não vai ter às vezes nem na sala, então é diferente, uma realidade diferente para conhecer, foi muito, muito importante, também ficou no esquema de residência artística, inclusive foi, é, fui eu, o Gen, o, o vermelho e, e o branco, e eu, foi uma oportunidade enorme de aprender ali, da né? gente poder passar um tempo junto pintando, compartilhando, então, foi, é, foi para crescer bastante, sabe? voltar bem diferente. Questão, em questão de técnicas de, de desenho, você trabalha bastante com spray, é isso? Ou, ou, você usa só spray ou não? Eu uso latas também, mas eu sou bem enxergada no spray. Eu sou muito ansiosa, em, é, quem já me viu pintando sabe que é, bem, é um processo bem rápido. Eu costumo, eu tenho um tempo ali para vencer, sabe? Então se eu não consigo terminar no um determinado tempo, é, aí eu já começo, a ansiedade já começa a atropelar o final e aí já começa a dar errado. Então eu tenho que começar e, e finalizar o mais rápido possível. É, quando você foi, quando você fez esse intercâmbio aí com, lá no exterior e mesmo aqui assim é, a você já teve bastante, imagino que você deve ter tido já bastante troca de técnicas com as pessoas assim. Acho que o que eu queria te perguntar é mais em relação ao exterior, porque acho que acho que tem uma escola brasileira ali de de grafite que acho que deve ter uma gera uma curiosidade. Como foi para as pessoas ver a sua técnica e se teve alguma coisa que você absorveu também? É, a gente teve contato com alguns artistas de lá. Que, é, que eram de universo muito diferente, porque não era esse grafite é, tão, é, tão literal, né? Eram artistas que utilizavam a rua como suporte, um pouco, um pouco diferente do que a gente está mais acostumado aqui. É, e foi super legal, porque, imagino, realmente técnica, eles apresentaram uma técnica muito, muito, muito legal muito diferente. É, mas a gente acabou interagindo um pouco também, é, agora eu já fui viajar para alguns outros lugares na América Latina para fazer grafite mesmo, ficar na casa de grafiteiro, enfim, de, eu adoro me meter nos grafites de, de outras cidades, de outros lugares e na América Latina a gente tem um perfil muito parecido, no geral. E... E, e aí, sim, é uma técnica muito parecida e, ao mesmo tempo, é, fica mais fácil você absorver. É, no Chile, por exemplo, é muito, é muito semelhante até a, a, a forma de convívio entre eles, é muito parecida com a nossa. Então, é, fica mais fácil de, de conseguir absorver essa informação. E partindo do... Eu sou do interior, então <risos> vou, vou, vou dar uma puxada de saco aqui. Eu não sou de Piracicaba, eu sou de Jundiaí, na verdade. Uhum. Mas é, como, que é, como que é a cena de Piracicaba? Né? Acho que enfim, acho que em São Paulo, é, por mais que você fale assim, ah, você não notava tanto, mas enfim, São Paulo, eu, acho que hoje em dia muito virou a capital do grafite. Acho que É difícil você é. dar dois quarteirões sem ver um grafite na cidade. Mas como foi para você essa mudança para Piracicaba e como que é a cena de Piracicaba? É... Oh, aqui tem uma, tem uma galera bem legal. Inclusive, agora tem, tem um coletivo de mulheres aqui, isso que é legal. Que legal. É, coletivo Caravana. Inclusive, elas, uma delas fez uma Empena aqui. Teve também, rolou uma de empenas e Piracicaba. Eu sou super fã de Empena, no geral. Então eu já fiquei feliz da vida que teve aqui também. É, aqui tem um artista em especial que é o Diógenes, que é assim, um artista sensacional, sensacional. Ele pinta também por essa inteiro, inteira, é maravilhoso porque aqui onde você anda, você vai ver a coisa dele é linda. É, mas a cena, óbvio, que é muito menor, mas, mas, mas tem uma cena legal. É, a cidade muito, ela é muito diferente né, de São Paulo, porque São Paulo é, é, é muito... o que é, ele é necessário, ele interage de outra forma, né, com... É, ele, ele precisa existir e ele existe de forma caótica também porque a cidade é toda caótica. Aqui já não, né? O graffiti ele, ele é, assim como a cidade é um pouco, é um pouco mais organizado. Ele não, ele não, ele não é tanta bagunça visual junto. Não sei. Ele é menos caótico. É como tudo, né? Aqui. É, outra pergunta que eu ia te fazer também, é, acho que teve essa. quebrar essa barreira do ir para o exterior é uma coisa, a outra é galerias, né? É, você já, já teve trabalho exposto também. Como sim, que, é, qual que é. Qual que é a diferença para você? Acho que muita gente busca isso, né? Acho que ter, é, é um pouco de. É como se fosse um reconhecimento do, dos pares, ali você ter seu trabalho, sai da rua e vai para um, um ambiente. Onde a uhum. arte está sendo exposta, se você está lá para apreciar a arte. Né? Quando você está na rua, acho que tem um pouco do, de, de fazer parte do, do, uh, da paisagem. Quando você está na, numa galeria, está ali para isso. Né? Como uhum. foi para você isso? Assim, é... E o que você acha de. Qual que é a grande diferença para você do trabalho na rua e do trabalho que você faz para exposições? É. É, eu tenho uma linha de trabalho que é bem diferente, até na rua e, e em tela. Até porque eu tenho um trabalho em tela que eu demoro assim, um tempão, assim eu fico um mês para fazer uma tela. Enquanto na rua eu tenho meu timezinho ali de, de não me atropelar e tem que ser mais rápida. É, a, a rua a gente acaba absorvendo mais que está em volta, né? Então... Ele, ele é uma coisa que pode sofrer uma alteração na metade do caminho. É, naturalmente, você já, já absorve o que está em volta, né? Isso já. É, ele tem mais influência, mas é uma influência por tempo menor. Eu também não né, dá para dizer que eu vou ficar um mês fazendo uma tela e que não vai mudar nada durante esse trajeto. Mas, é, na tela eu faço coisa muito mais é, detalhada, porque eu acho que na rua a gente tem, é, é, a gente otimizar visualmente o trabalho, quando está na rua, às vezes uma coisa mais simples e maior, às vezes menos é mais na rua, porque você consegue comunicar com uma imagem, se ela estiver mais limpa, ela vai comunicar mais do que se você encher de informação. Não que eu seja muito boa nisso. Eu, eu admiro demais o trabalho das pessoas, que é super limpo, comunica tudo e eu fico fazendo um monte de coisa e não dá certo. Mas, mas eu entendo, eu aprendi o conceito. Eu ainda não sei usar direito, mas eu sei que esse é só um o conceito. E já na tela, como a pessoa vai ter bastante tempo para olhar, eu acho que quanto mais, é mais. Quanto mais detalhe, eu adoro ver tela, que tem várias coisinhas e... É tem é até um pouco de incômodo com com, com fazer... com um trabalho decorativo, do tipo, ah, a tela vai ter que combinar com o um sofá, uma coisa assim. Mas eu confesso que a minha casa eu compraria uma tela que combinaria com o sofá, talvez. Então, não tenho nem tanto certeza que seria a minha. É mais fácil trocar o sofá. Você compra a tela primeiro e troca o sofá depois. é, é Exato. Você também. Mas... <risos> É, então eu tenho sempre uma crise se, o, o que que o que que eu realmente quero passar numa tela. Se eu, porque às vezes eu gosto, não sei, eu fiz uma linha de telas mais agressiva, porque eu, tava, eu fiquei olhando para a tela, fiquei pensando que eu queria pintar telas que fossem ao contrário do que a da rua, que não é que fosse agradável, que fosse desagradável, que te questionasse algumas coisas, sabe? Porque na rua eu acho que a gente tem que, né? Tal tá ali tudo um caos, ele pode ser ali um, um oásis no deserto, né, para trazer uma coisa boa. Já na tela, como você vai viver com aquilo todos os dias também? É um negócio legal que, que cada vez que você olha, você se questione sobre alguma coisa importante. Tem um trabalho seu, inclusive, perto da minha casa, aqui na Rua do Bosque, que eu acho é um bom oásis ali. Aqui. É bem naquela viradinha ali. É... Aquela florzinha que tem a praça. É, é perto não? Não, é uma... É, como eu vou te explicar? Quando você sai da Matarazzo, você vira ali pra... como se fosse para pegar para o terminal. Nossa, Sabe, tá? é... isso aí, perto da Barra Funda. Isso, esse... é. Nossa, dá para renovar esse muro há um tempão. Mas ele tá firme lá ainda, tá? É, mas é muito incrível, eu adoro aquele muro. É, eu acho que tem. Eu estava pensando nele agora, enquanto você falava do, desses detalhes, né? Eu acho que essa obra especificamente é uma que você vai. Acho que a maioria das pessoas vê de carro, né? Não tem tanto uhum. trânsito de pedestre ali. Eu acho que quando, imagine quando você faz um trabalho, você é, ter muito detalhe numa coisa que vai ser vista de longe, você acaba perdendo o detalhe. Mas quando você tem um quadro, acho que você tem que realmente se dedicar mais ali. Né? Aquele foi o primeiro mundo que eu fiz sozinha. Acho que eu fiz. Ah. Porque é, para mim, grafite é na rua sempre teve ligado a uma questão social. <risos> então, para mim, grafite é era um rolê: era encontrar os amigos, era pensar um desenho junto, tomar uma cerveja, ele sempre teve ligado a isso. E, mas como né, também a gente vai se aceitando mais é artista, eu tinha muita vontade de fazer uma coisa sozinha. E aquele foi, acho que o primeiro, assim. É, a técnica que você usa em tela, é, você também usa spray na tela ou não? Ou é a tela é, é totalmente diferente? É, só eu uso aquele a é fosca. Eu não uso spray porque ele craquela depois de um tempo. Já, já me falaram algumas dicas para não craquelar, mas é, aqui não deu muito certo. Então ela acaba tendo uma durabilidade mais curta. Você tem telinhas... É ia cor de fundo, mas tá tão longe aqui. Mas eu tenho uma célula. Ah, se quiser pegar, fica à vontade. Dá uma ilustrada. É é grande, mesmo assim. Ela tem um pouco de spray, essa. Deixa eu Nossa, bem grande. Aqui. É. Ela tem um tenso no fundo, mas ela é toda um pincelzinho. Essa é uma coisa mais antiga. Uhum. Você tem vendido durante a pandemia também ou não? É, eu tenho pouca coisa disponível. É, eu vendi ano passado. Eu fiquei saí umas, umas três, quatro telas. E eu tenho uma, eu tenho duas para entregar ainda esse ano, né, Que de, E aí eu tenho quase nada pronto. Entendi. Você está mais com encomenda, então, né? não tem um, é, eu tenho, um estoque. Mas eu espero que, assim, eu consegui mudar de casa, a gente... É, quando começou a pandemia, eu estava para voltar para São Paulo, a gente tinha escolhido casa para lugar então eu estava decidida, não, vou voltar para São Paulo, é lá que os trabalhos acontecem, eu tenho que estar lá. Mas veio a pandemia, veio, né a gente repensa tudo, e aí né, vai voltar, eu arrumei uma casa mais no, mais no mato aqui, e aí, a ideia é quando eu conseguir mudar, que eu consiga até um cantinho e voltar a produzir. Estou bem curioso para ver essa, essa inspiração aí do interior e, do, e das flores né, no seu trabalho Sim. futuro, que eu imagino que vai ter bastante coisa. É, Tica, deixa eu te perguntar a, a pergunta que você deve ter ouvido mil vezes já. Por que Tica? Que, é, quando eu comecei a pintar, eu, eu comecei a pintar Acme de Ana Carolina Mesários. E... Aí eu descobri que já tinha um acne, né? não viu? Ela eu um super fã dele, queridíssimo. E... Aí eu tinha que arrumar outro nome. A minha mãe é finlandesa. Olha. Aí na época, por coincidência, a que a gente, além de grande amiga, a família dela, a mãe dela também tem descendência finlandesa. E aí eu pensei, pensei em escolher um nome em finlandês, e aí queria gato em finlandês, cair aqui, saiu ela falou, ah, não, mas eu também quero. E aí eu fui procurar outro nome, como quando eu era mais nova, eu tive o apelido de pica-pau. Tica, na verdade, Tica é pica-pau em finlandês. E aí acabou ficando. Ótimo. Mas legal. eu inventei por causa então, do Benfite. <risos> ah, mas acho que tem a ver um pouco com a sua. Se você bebe dos desenhos animados, né? acho que tem um nome que remete a um desenho. ainda mais a um desenho do pica-pau, que eu gosto, acho que é bem legal. <risos> é, deixa eu te perguntar, é, nessa sua experiência na rua, você já passou muito perrengue, assim ou não? Polícia, algo do tipo? Ah, eu, eu nunca fui de fazer muita coisa legal, porque eu sou super azarada. <risos> Então, nossa, sei lá, a gente teve um, um a gente teve, um, quando eu comecei, fazia mais, aí, nossa, teve um rolê que a gente teve que sair correndo, apanhou de segurança, aí depois teve uma outra situação que a gente tomou em um quadro, assim, a gente menor de idade, precisava que eu ia me revistar, foi um negócio tão bizarro, é, na época ninguém nem tinha celular, o cara mexeu, achou, eu tinha um celular Nokia, daquele tijolão, e os caras falam, ai, quem que tem celular? A gente, não, ninguém, ninguém, eu dizer, quem que é esse aqui? Eu falei, é meu. Aí ele já falou, assim: liga pra sua mãe. <risos> ai, então, toda vez deu errado, então, além, porque eu, além de eu me zoar, eu sempre também sei que mais, mais, é, tinha as consequências, que sempre maiores para mim, eu ainda acabava ferrando o rolê dos outros, né? Porque eu tenho para mim que o azar é meu. Quem leva ele pro rolê é só eu. Então eu tenho que pedir desculpa os outros e tudo. Então tem gente que é impressionante como é maleável. Tem gente que é um sabonete. Pode estar fazendo a maior ilegalidade do mundo, a polícia para. Ele tranquilamente fala que tá tudo certo e não tem nenhum problema. Eu sou o contrário. Eu só faz aposta, só que ela pode estar pintando a coisa autorizada com a dona da casa do lado e eu ainda me ferro. Então eu, eu tive que me poupar disso na vida. Melhor não brincar com o azar. Né? Exato. É, a gente está quase chegando no final, já Tico. A gente faz uma horinha de conversa, é, tem mais alguns minutinhos. É, deixa eu te perguntar, é, qual dica que você daria para alguém que queira começar agora, principalmente as meninas aí que estão ouvindo, é, que queiram começar no, no grafite? Uhum. É, bom, eu, eu, eu, eu acho que é, é, tem bastante diferença visual, é, acompanhar e respeitar também, né conhecer o que, o que acontece, o que já aconteceu, uhum. é, é procurar os maiores, as referências dentro de que você gosta, né? Que é um trabalho com sinceridade, com, com coração, né? E não com uma mente comercial, porque... Não que não dê certo, sei lá, mas o, o trabalho que não é de verdade fica na cara que não é de verdade. Né? A gente sabe quando tem um artista, mais que ele seja maravilhoso em questão de técnica, a gente sabe que é uma obra vazia. É, e, infelizmente, tem muito. Então, que, que não tenho medo de se expor, de, de criar um, uma coisa diferente. Né? A gente tem uh, algumas uh, técnicas visuais que estão sendo muito repetidas, porque é aquilo que dá certo, né? E que parece que as pessoas se expõem menos, têm mais medo de, de ousar, pra, por medo de errar. Então, que, que, que começa que se jogue, que, que faça mudar, que a gente sempre pode mudar o que, o que é bonito e o, e o que acham feio, construindo com sinceridade uma própria linha. Tica, eu vou para a última pergunta aqui, eu vou te liberar para a função mãe aí. <risos> não quero mais se atrapalhar, não. É, deixa eu... é, não, é o seguinte, a gente tem falado com todo mundo aí na, na, nessas, nessas lives... E existe uma sensação de, principalmente na pandemia, eu, eu, eu noto isso, acho que todo mundo tem notado, uma valorização da arte, né? Acho que as pessoas começaram a dar um, prestar mais atenção em como a arte é necessária na nossa vida. E a arte eu estou falando desde um filme da Netflix, um livro, ou o próprio grafite, né? Acho que que é o assunto do que a gente está tratando no, no momento aqui. E as pessoas têm relatado para mim, assim, as, os artistas... É, histórias de como a obra de arte que, ela, que, ela, que as pessoas produzem acabam impactando a vida das pessoas. Desde exemplos banais, de, não tão banais, né, na verdade, mas, é, sei lá, é, pessoas que pediram em um namoro na frente de um desenho de alguém, ou que viram hum. alguma coisa e se reconheceram. É, eu queria que você contasse alguma história de algum desenho seu que alguém teve contato e falou assim, e, e, e tocou profundamente essa pessoa. E como foi para você essa experiência? Hum. Nossa, deixa eu lembrar aqui, não sei agora. Nossa, olha, já aconteceu, mas eu não consigo lembrar. Vou, vou tentar, calma aí. Sem pressa. Nossa, eu só eu lembrei de um, uma história, sabe quando a gente pisou o túnel da Paulista? Faz tempo, tá? Eu, que tava da imigração japonesa ainda. Foi é 2011, lembro, né? É, é, foi tão engraçado a inauguração, porque... Não lembro se foi, porque era uma época que estava que começando esse negócio de foto, de, que estava mais em alta, mas que a galera foi visitar e o pessoal abraçava, tirava foto tipo, como tivesse estivesse abraçando o grafite, sabe? Uma coisa que agora ficou cada vez mais comum, tem grafite já pensado nisso, né? A gente tem aí as asinhas, o rabo de pavão, enfim, é, para criar essa brincadeira mesmo. Mas que na época não tinha, e para mim, lembro que foi mó barato ver a galera, tipo... É, porque é tão próximo da minha inspiração isso, né? quando é, alguém se sente que faz parte do, do, do muro, que, que eu achei super curioso, assim. e é uma, uma coisa que eu gosto muito dessa, desse tipo de interação, mesmo quando a gente fica até com vontade de pintar, já, já me veio uma ideia na cabeça para interagir. E. Ai, a que soltou de novo meus gatos. É... Mas. Não lembro de nenhuma história específica assim. De um... mas, essa, mas essa é bonita, eu acho que é legal. essa Você vê um trabalho seu sendo interativo, né? Acho que você nem, nem tinha Sim. pensado nisso e você vê as pessoas fazendo essa relação, é incrível. Ah, teve, ah esse ano teve. Eu fiz uma casa em Perdizes. Isso que um projeto de contação de história fez uma gravação lá na frente. Também foi super bonitinho, eles usaram um o como cenário para contação de história. Que legal. Foi bem bonitinho também, elas pediram para mim antes, um projeto super legal, e, e isso foi bem bacana também. Tica... Prazer enorme de conhecer, mesmo que virtualmente. Espero que a gente consiga se encontrar pessoalmente em breve, assim que a pandemia a, dá, uma, dá uma amenizada. Né? E a gente se fala. É, da, adorei o papo. Você é super simpática, um, um enorme talento. É, foi um papo incrível mesmo. Ficaria horas aqui mais, mas eu, eu sei que você tem seu, os, seus, os seus afazeres aí, a gente também tem sendo limitado uma hora aqui, só, sem problema nenhum. É, agradeço, vou te passar a palavra, caso você queira falar alguma coisa, mas é isso. Obrigadão. Oi, gente, eu, eu, a gente eu estou há tantos dias aqui, que eu só falo com uma criança de três anos, gente. Você não sabe qual é bom falar com adulto, assim, Ai, é ótimo A gente só percebe como a gente sente falta de gente Eu sou movida, gente é, Como faz falta A gente quando a gente consegue Conversar com alguém Bom, foi muito bom, agradecer Quem participou, quem, quem acompanhou Agradeço o convite Foi ótimo Tica, obrigadão. então é, A gente vai encerrar aqui, eu vou falar com você Depois via WhatsApp, pra gente falar De projetos, aí eu acho que Super cabe várias coisas que você faz e a gente troca umas ideias para além aqui da nossa live, tá bom? Perfeito. Beijão para você, obrigado por todo mundo que participou, beijo para sua filha, beijo para o gato e a gente vai se falar. Tchau, tchau.